Não, não foi a corrida que eu estava à espera, estava à espera de uma corrida mais, mais rápida, sabia que no início, à partida, ninguém queria suportar, uh, uh, e, e, suportar as despesas da corrida, portanto, mas sempre contava que aí ao partir dos 5 km da corrida iria ser muito mais rápida, para mim era muito, muito mais fácil porque mudanças de ritmo para mim está fora, está fora de que está, não consigo, não consigo mudar e foi o que aconteceu. nelas não, não me deixavam fazer o que eu fiz há dois anos, isso já estava marcada, portanto, não ia acontecer o mesmo. Pensei sempre, houve uma parte em que eu fiquei na frente da corrida, mas estava sempre à espera que alguém viesse atrás e ajudar-me a pegar na corrida. Ninguém tomou essa iniciativa, eu também não podia ser eu. 5 mil metros, não sei, vou-me sentar, vou dormir, vou acordar, vou falar com a minha treinadora, porque é uma corrida onde eu não me sinto tão, tão confortável e sei que à partida vai acontecer o mesmo, que hoje vão-se todas guardar para a ponta final e eu não vou conseguir mudar de ritmo, portanto, mas não está fora de hipótese, vou conversar com a minha treinadora e depois vamos decidir.